Também da hospitalidade do meu povo. Disso, sim, eu entendo, compreendo e valorizo-me por ser um filho da Guiné-Bissau. Emílio Tavares Lima